Não importa a é música Mistura no som, pita, pica, rom É agora que nós vê que carregou quem é a foto Depois fala que que tô aqui por volta Mano, você não entende que você é um fracassado Quando eu quebro os um complexos, que é zero sonho concretizado Zero sonho concretizado Mas esse edifício que não é demais Pois falo que na base você não é sagaz Sabe ser o caderno, nunca tive sonhos reais Nunca teve um sonho Me ajudar, você vai sair deprimido. Cipa, cê vai ter que até tomar um comprimido. Comprimido, faz aqui você só me ensuda. Choro por dentro, por ter que espancar a minha dupla. Entende, meu parceiro? Aqui eu sou verdadeiro. Cala a boca que eu levei a batalha pro terceiro.